Mococa, hoje nós estamos fazendo um teste aqui no rio, é um rio que nós vemos aqui no estado de Minas então, nós vamos fazer uns testes aqui também de veio de ouro e também dar uma batida aqui no rio para ver o que que dá no meio dessa, dessa areia do rio Eu nosso eu, nosso amigo Edson aqui, hoje ele é o garimpeiro e eu sou o câmera Não, tá ficando bom, pode tirar tem? vai pra Não, deixa lá mesmo, jacaré Na hora que você leva aí dentro, aí você já perde a metade dela Aqui é uma areia meia fina Mas mesmo assim dá pra ter umas ideias É um pé na beirada da pineira. aqui está um pouco difícil porque não tem encosto de cascalho é muita pedreira e mato ao redor, Isso aqui desce para pedreira aqui Que nós vamos conseguir, né? Porque não está muito fácil, não. Lembrar o pessoal aí para se inscrever no canal, dar uma força aí, deixar o like e fazer os comentários aí que o pessoal vai achar. Nós tem vários vídeos bons no canal, nós tem as famosas Várias Iônicas aí também. Pessoal que se interessar. e algumas coisinhas que a gente vai fazendo estamos sempre pesquisando em um lugar novo um rio novo aqui para lado de mina né? então sempre a gente está achando alguma coisinha os últimos vídeos que nós teve aí nós tivemos um rio muito bom lá que é um rio que não vamos voltar porque aqui lá não pode ficar sem voltar né mas esse aqui para esse teste aqui para ver se cascar aqui tá difícil porque não está machando aqui uma beirada boa aqui para tirar para tirar um cascai mesmo não está machando parece que mais o mais que nós estamos testando é para ver o tipo do cascai é, tá aí ó pontinha mas saiu uma pontinha de uma coisa vamos ver aqui aqui ó olha como é linda aí ó uma pontinha branquinha na ponta dela então é mas o cascaio aqui não está dando para ter uma ideia beleza beleza não o de corte uma ferraginha tá saindo olha. essa aqui é ferragem aí ferragem ferragem ah, saiu né aqui ó já vi né é aqui ó tá dando sombra agora eu já vi, esse tem né? é umas ferragens agora eu já vi uma aqui ó mas esse rio aqui é capaz de ser, achar um lugar bom é capaz de dar alguma coisa Acha um e eu parou numa peneira. E vamos ver a outra peneira. Você caça uma pedrinha com um brilho bem metálico. Olha essa aqui, dá uma olhada aí. Não, da frente do seu dedo. Ó. o treino o outro Não, esses pegos não. Que trima. Aqui, ó. Você tem que dar uma olhada onde está essa ferragem aqui, ó. Tá vendo onde está essa ferragem? Aí nesse meio aí, ó. É que pode ter alguma coisa. Porque a ferragem não desceu por centro da peneira. Hum? Não. Maverico. Esse nem amarelinho. Até bonito. Aí, trai Aí, agora ela viu, bem A ferragem ela deu, uma, ela deu uma chegada mais pro centro. cabe, Scott. O palavrão do vídeo. Assim. Até, poderia, até poderia ser um diamantinho, né? Olha o brilho do bicho. Uhum. ó. alguma coisa aqui, será? Olha, rapaz, aqui é um... Vai levar ela com um testinho que ela tá meio brilhando. Hum! Olha o cor de vinho aí. Hum. hein? Passar um diamantinho pequeno, ele passa batido. aqui. Olha o outro aqui, aí que Aqui, até Aqui, aqui, aqui, Aqui, ó. Aqui, ó. E aqui, e aqui, Hum? Olha esse aqui. aí. Caiu, meu caiu. Aqui, ó. É, tem umas partes de pedra interessante, viu? Umas pedrinhas até parecendo diamante. Aqui, Segura o seu. Bom, é do nosso celular, você segura o aço desliga uhum. você a cama. Segura você mesmo, porque agora vai... eu vou mexer nessa daqui. De onde que eu vou pôr as cascóias? Hum. Eh, só um desespero. Hum. Nessa virada que deu o que esse diamante bateu ele pulou lá no rio. E, mas o diamantinho ele é, ele é inconfundível. E você bateu nele. E o outro não.. Num... Ele brilha, né? O brilho dele é um brilho metálico, é diferente. O importante é se achar, nem que for um pequenininho né, porque se achar, significa que tem mais né Aí a, dif a diferença, por exemplo, tá vendo essas pedrinhas brancas, elas vai secando, vai ficando tudo coisada né, branco cento, diamante não Diamante ele nem água e pega Essa aí virou um fubázinho, hein? Hum, hum, hum, hum. aqui, ó. É? Atrás de tua mão tem um, bulhando, tem um negócio bulhando também. caiu então... oh, caiu hum. o petitinho caiu virou um foguete menino apagou o brilho dele já Só virar ela virar lá. Ah, vamos virar que já já nós vamos encerrar esse vídeo vamos agora nessa peneira aqui que nós vamos acabar de confirmar algum teste aqui, aqui. agora que nós vai ver se vai dar um fibi ou não aliás diamante abaixo de três quilatos é chibiu né O cara é para, tá falando besteira. Não, não pode pôr o vídeo no canal, cara. <risos> Vai esse cascaíno, meu Deus, é difícil. Ui, como é que brilhou rapaz? Vem que... aqui. Ui, que coisinha.